Futebol virtual, será que dá para ganhar um dinheiro com futebol virtual na Best 365, se liga? Eu vou te mostrar nesse momento ali na tela do meu computador como que você pode fazer para alavancar uma banca, mesmo que seja pequena, tá? Através do futebol virtual na Best 365. Então vamos embora pro vídeo. Música Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como que você pode começar na Best365 através do futebol virtual, sim, através do futebol virtual você pode começar a ganhar dinheiro através da Best365 de uma maneira totalmente simples, então se você já gostou do vídeo mano, eu vou dar 3 segundos pra você clicar aqui no botãozinho de se inscrever, por quê? Porque você deve se inscrever, porque você quer ganhar mais dinheiro através da internet, então de toda forma você precisa se inscrever pra você receber os próximos conteúdos aqui do canal em primeira a mão aí no seu celular então deixa o seu like aí vou deixar três segundos aqui para você se inscrever vamos lá novas horas depois ponto se liga olha só vamos lá no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre como ganhar dinheiro com futebol virtual aqui você pode ver as últimas entradas que eu peguei aqui olha essa daqui com 10 reais Deu red, aqui a gente mostra tudo, né? Não é tudo maravilhas, mas em compensação, teve essa aqui, olha, que a gente entrou, voltou um lucro legal. Teve essa, essa que foram as entradas de hoje, tá? Foram três entradas hoje até o momento. Essa daqui a gente entrou com 50 reais, voltou 75 reais aqui de lucro. Hoje a nossa banca tá neste valor aqui, como você pode ver. É, tá bom. Enfim, né? Mas, tá, mas, Júnior, como é que é o futebol virtual? Por que, que o futebol virtual é melhor? Por que, que você acha melhor? Bom, hoje eu atuo, na verdade, em dois mercados que é o futebol virtual e que é o mercado de escanteios, ok? É, para mim são os dois melhores, tá? Escanteios de 10 em 10 minutos. Só que o virtual, para mim ainda, é mais simples e, tecnicamente falando, no meu ponto de vista, na minha experiência até então, ah, pegando as entradas lá do grupo, é mais simples e mais fácil de ter um lucro mais rápido. Só para você ter uma ideia, que não é mentira, olha só para você isso aqui, ó. Só para você que dentro do grupo Free, tá? A gente tem um grupo Free no Telegram, onde a gente manda algumas entradas. A gente não, né? O Lucas, né? Que é o analista lá do grupo, manda algumas entradas. Inclusive, eu vou deixar o um link desse grupo gratuito, tá? É um grupo gratuito, a galera manda algumas entradas lá. Isso foram as entradas que aconteceu agora, ó. Só para você ter uma ideia, Agora são... É, agora são, ó, 11:57 da manhã. Essa entrada aqui foi enviada no grupo às 11:16, ó. E deu green, ó, como você pode ver. Então foi enviada gratuitamente lá dentro do grupo. Então se você quiser entrar nesse grupo gratuito, eu vou deixar o link dele aqui na descrição aqui do vídeo, vai estar tá aqui abaixo. Entra lá se você quer começar a lucrar, quer começar a pegar as primeiras entradas com o futebol virtual. É, entra lá no grupo que a gente manda algumas entradas lá é, para vocês durante a semana para você começar a lucrar lá dentro do grupo, tá? Mas enfim, olha só, só pra você ter uma noção de como que essa parada é insana, mano, olha só, vou vir aqui nos arquivos aqui do grupo, ah, aqui são todos os resultados dos alunos e tudo mais olha essa entrada aqui, ó, não vou nem mostrar essa, mano, porque essa entrada aqui foi muito absurda olha essa entrada aqui dentro do grupo olha só, a pessoa entrou com dois reais, lucrou quatro mil reais, porque pegou uma odd muito alta no placar correto aqui, né, que sai sim só pra você ter uma ideia, que sai essa odd tão alta, é que sai esses resultados com frequência, olha esse daqui, colocou reais reais tô 10 mil reais mas não é, não cria expectativa nessas entradas vamos vamos falar de um resultado mais real olha só isso aqui olha 50 centavos voltou 88 reais, tá? Vamos colocar um valor mais palpável, né? Porque eu sei que são valores que, por exemplo, esses valores de quatro mil reais, dez são valores que muitas pessoas às vezes olham e pensa assim, ah, isso daí eu não consigo conquistar. Então vamos colocar aqui, olha só, se quantos centavos voltou 40 reais? Isso aqui dentro do grupo free, ok? E esse aqui é o grupo gratuito, ó, que a gente tem, tá? Então se você quiser entrar, clica no link aqui na, na que está aqui na descrição do vídeo. Para você entrar lá é totalmente de graça. Por que, que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para você ver que isso daqui é real, tá? que acontece, que dá para você conseguir lucrar legal através do futebol virtual. E futebol virtual, para mim, no meu ponto de vista, é um do, uma das maneiras mais simples de você começar hoje a lucrar na Bet365. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é mais prático. Vamos mostrar para você como é que funciona o futebol virtual aqui. ó. Aqui eu mostrei para você que as últimas entradas que eu fiz hoje. Você vem aqui em esportes, okay? esportes virtuais. Vai estar aqui futebol, ó. Como que funciona a entrada de futebol virtual, tá? Existem, na verdade, quatro campeonatos aqui, ó. Opa, deixa eu colocar no mudo aqui. Ponto, ó. Existe aqui quatro entradas, ó. É, quatro campeonatos: Eurocamp, Copa do Mundo, Premier League, Superliga, ok? Como diz o próprio nome, é futebol virtual. Mas é tem gente que confunde com é, FIFA, né? Com videogame. Não é videogame, tá? É literalmente computadorizado isso daqui, olha. E é, e é muito real de certa forma. Nós os movimentos e tudo mais parece que é bem real. E o que, que acontece, ó? Aqui, olha, os jogos acontecem de três em três minutos. Então, por exemplo, esse jogo tá acontecendo agora aqui no minuto 59, ó. Aí é como se fosse meio que os melhores momentos de um jogo, na verdade. né? E aí os jogos acontecem de 3 em 3 minutos Então, por exemplo, ó, pode vir aqui nesse jogo que vai começar no minuto 2 Vai começar daqui a pouco E tem várias coisas que você pode apostar aqui dentro dessa partida é, No caso do nosso grupo VIP aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui Do grupo VIP e do grupo gratuito, né, da futebol virtual As entradas, a maior parte das entradas são baseadas em over é, O que é over, ok? É isso daqui, olha Você simplesmente vem aqui em total de gols, ok? É, e são baseadas em over 1,5 Tá vendo aqui, ó? O que, que isso quer dizer, tá? Que vai ter mais de um gol na partida Então vou dar um exemplo aqui para você entender, ó. Olha só, esse jogo já está 2 a 1 Ou seja, se a gente tivesse feito uma aposta aqui nesse jogo Ainda vai ter um pênalti, olha só Vamos ver se vai ser gol, ó. Vamos ver se vai ser gol Vai correr para cobrança, vai bater é o caixar <risos> Nossa, que bosta tá vendo olha só. Ou seja, 3x1 ficou o placar do jogo. Ou seja, se nós tivéssemos aqui apostado nessa partida aqui agora, é, teríamos ganhado. Porque a maior parte das apostas são baseadas em over 1,5. Que são mais de um gol dentro da partida, né? 1x1, 2x0, 3x1, por aí vai, ok? Então a gente consegue uma taxa de acerto muito boa, tá? Por conta disso. Porque o Lucas, que na verdade é quem faz as nossas análises lá dentro do grupo VIP, ele consegue acertar muito. Só para vocês terem uma ideia, que eu já vou mostrar para vocês o resultado do da sala VIP, ok? Só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Aqui, olha só, só hoje, ó, até o momento, ó. Tá 7 a 0 somente hoje. Mas vamos só pra vocês o resultado do mês, quer ver? Olha, deixa eu encontrar aqui novamente, ó. Pronto, ó. Olha o resultado do mês, mano. 492 acertos contra 21 erros apenas. Tem noção? Tipo, 492 acertos contra 21 erros. Tipo assim, isso é um resultado realmente, assim, absurdo, mano. É um resultado muito fora da média, 492 a 21, tá? Então, no meu ponto de vista, é uma das maneiras mais simples de você estar tá começando hoje. Só que aí tem três dicas, tá? Vou até pegar uma caneta aí, perdi minhas canetas tudo, hein? Não tá aqui mais minhas canetas. Só que tem três dicas que eu gosto sempre de frisar para você, se você quiser ganhar dinheiro de verdade, com mercado esportivo, tá? Eu deixei anotado aqui, vai vai ser mais, é, mais fácil. Primeiro, tá? Estuda esse mercado todos os dias tá? isso do mercado de apostas todos os dias um pouquinho se dedica um pouquinho, 30 minutos, uma hora para quê? Para que você consiga entender cada vez mais a maldade do jogo e assim você consiga não perder dinheiro como por exemplo eu fiz no meu começo, eu perdi dinheiro pra caramba no começo porque eu não estudei, tentei apostar por a, sabe assim, totalmente afobado de uma maneira totalmente errada e acabei perdendo muito dinheiro o segundo que eu deixo para você aqui também é, coloca uma meta, tanto de ganhos tá, quanto uma meta de perdas também no mês, ok? Por exemplo, tem pessoas que às vezes conseguiu lucrar lá no dia 100 reais e a pessoa fica empolgada querendo ganhar mais dinheiro e continua apostando e na hora que ela vai ver ela acaba perdendo aqueles 100 reais que ela lucrou e ainda tendo prejuízo depois. Tu então, coloca uma meta, mano, tá iniciando agora? Coloca uma meta, por exemplo, de 30 reais por dia pra você ir pegando jeito e pegando maldade. Bateu os 30 reais no um dia, parou, tá? Hoje a minha meta por exemplo diária tá na faixa de 250 reais de lucro. Quando eu bato uns 250 reais de lucro, eu paro durante o meu dia mesmo que venha outras entradas que podem dar green, eu paro bati minha meta Parei, cor Então começa dessa forma. E assim, você precisa de uma meta de perda também, tá? Assim, geralmente a gente coloca uma meta de perda de 4% da banca no dia. Se aconteceu de você perder 4% no dia, parou, cor Porque senão você corre o risco de o seu emocional estar tá ruim naquele dia, pelo fato de você ter pegado alguns, alguns reds e aí você acabar é, perdendo mais dinheiro, tá? Se vê que com as entradas que a gente tem ali no grupo, né? É muito difícil de, da, da, de você terminar no um prejuízo, mas... Tem que ter uma meta, tanto de acertos quanto uma meta, uma meta de perda, tá? E a terceira dica que eu deixo pra você aqui no caso, é, tá não vai na empolgação. É mais ou menos isso que eu acabei de falar, tá? Se você tá ganhando dinheiro num certo dia, mano, segura a onda, não vá totalmente empolgado, não vá pela pela, sabe assim, por impulso, porque senão você pode acabar perdendo dinheiro. Porque, querendo ou não, é um mercado de apostas. Então, eu tenho que ser franco com você. É um mercado de apostas. Então, se você for por afobação, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, faça com consciência, tá? Faça com tranquilidade, estuda um pouquinho o mercado e tudo mais para você conseguir ter um resultado legal. Beleza? Então, é mais ou menos isso. você achou legal... É, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Não se esqueça, se inscreve para que você continue recebendo os próximos conteúdos Para você entender melhor sobre o mercado e ganhar mais dinheiro, ok? E se você quiser entrar lá no grupo gratuito Eu vou deixar o link do grupo gratuito aqui para você aqui na descrição do vídeo E se você quiser, sobre o, quiser saber mais sobre o grupo VIP também A gente manda lá dentro do gratuito para você também Mais informações em breve, beleza? Então um grande abraço para você Até o próximo vídeo Até mais e valeu!